vou ensinar neste vídeo como lidar com os endereços das páginas no Drupal. Por defeito, o Drupal não, não apresenta páginas com endereços, digamos, interessantes do ponto de vista de, do significado e também com conteúdo para os pesquisadores, não é? os motores de pesquisa, e é necessário fazer algumas diligências, instalar alguns módulos para se conseguir o efeito de ao ter uma página que o endereço da página, portanto o título, apareça na, no endereço. Para demonstrar com o, o, a situação por defeito e depois o, o que vamos fazer para alterar essa situação e eh, lidar com eh, endereços eh, verdadeiramente interessantes do ponto de vista da pesquisa, eh, vamos começar por adicionar conteúdo, vai ser uma página simples, a página acerca, E hum, vamos simplesmente criar a página sem nos preocuparmos com nenhuma outra configuração. Colocamos só o título, o, o corpo, não é? do, do o texto principal, e depois há uma série de configurações, se estiverem como administradores do sistema, mas nós, nós vamos passar por cima e vamos simplesmente guardá-la. E ao guardar esta página, verificamos que o endereço apresentado por defeito é o endereço dado pelo Drupal, o sistema do Drupal, que é em termos de notes, quando se trata de conteúdo novo criado, e um número que é sequencial. Portanto, esta é a terceira peça de conteúdo criada neste site. À medida que se apagarmos, fica a quarta, por aí fora, não é? é sequencial. E uma vez utilizando o número... Não, não se volta a recuperar. Mas o, o que é interessante também saber é que eu posso alterar este, esta parte do endereço e posso controlar de uma forma bastante granular o que aqui o sistema vai mostrar e aquilo também que os motores de pesquisa depois vão utilizar para indexar as páginas do meu site. Então vamos a editar. E na secção de, de configuração relativa a, a configurações de URL, portanto, dos endereços, dá-me a indicação de que não tem nenhum caminho alternativo. O que é isto de caminho alternativo? É um endereço que substitua o endereço dado por defeito pelo sistema, que neste caso é o Node 3. E eu, ao clicar aqui, estou basicamente a dizer ao sistema, como podem ver depois aqui também nas instruções, que não quero que me apresente Node 3, mas acerca. Cerca. E que diz mais acerca do, sobre o conteúdo desta página. Automaticamente, Node 3 desapareceu e eu agora tenho acerca imediatamente a seguir à raiz do domínio do meu site. Isto é uma grande vantagem na indexação de páginas, nas pesquisas, etc. Hum, também hum, é preciso dizer que isto, enfim, não é muito confortável uh, andar a editar, quando se cria conteúdo, o endereço e ter que repetir muitas vezes o título que está uh, no topo, uh, nos campos, ter que o repetir uh, no endereço URL. Então, o que é que uh, o Drupal oferece como alternativa e como solução para este problema? Uh, oferece um uh, módulo, ou melhor, um conjunto de módulos, peço desculpa, que, uh, que é o Path Auto, o Token e o Transliteration. O Transliteration não será obrigatório, mas eu vou já explicar uh, o porquê de o usarmos uh, nas, nas instalações em português. O Path Auto, basicamente, o que faz é... Uh, ele, trabalha em conjunto com o token é eh, automatizar este processo eh, que nós fizemos manualmente na página acerca. Em vez de, de colocarmos ou termos de colocar, preencher aquele campo do URL manualmente, o sistema passa a fazê-lo e a assumir eh, e, e com a grande vantagem, eh, porque vocês veem que este módulo tem como outro módulo obrigatório uma dependência que é o token, este token é um módulo que nos permite criar padrões, ou seja, eu posso ter uh, todas as, uh, todos os artigos ou notícias do meu site um, antecedidos, um, do título, antes do título, ter a indicação de que é uma notícia, não é? Colocar o content type como obrigatório antes de, de, do título da notícia, o que fica, digamos, muito mais interessante ainda e muito mais estruturado em termos de, de site e de endereços, de páginas, etc. O transliteration, eu recomendo a utilização, no caso do português, um, do francês, do espanhol, porque são línguas que apresentam, tal como aqui o exemplo que é dado, que é do russo, uh, são línguas que apresentam caracteres especiais, acentos, vírgulas, desculpem, vírgulas, cedilhas, um, e outro tipo de, de digamos, útil, uh, que criam muitos problemas no sistema quando uh, efetivamente se apresentam, apresentam no endereço. O ideal é que os endereços fiquem depurados, limpos, de todas esses caracteres especiais e que tenhamos apenas letras e números não é? que não levantem qualquer problema em termos de codificação. Isso também é possível usando este módulo portanto, para o português. E o que nós vamos fazer a seguir é precisamente o download destes três módulos, descomprimimos não é? os ficheiros, as pastas, e vamos colocá-los na nossa instalação em sites, all e models. Como, como já se deram conta, nós tínhamos o módulo filter para filtrar os, os módulos com tribo, e agora temos estes três novos módulos. Vamos imediatamente à área do interface do, do, do, dos módulos e vamos ativá-los. Como o token é necessário para o pathout funcionar, nós vamos primeiro ativá-lo. Se não fizéssemos o próprio sistema, encarregar se ia de o fazer. Mas, em todo o caso, eu prefiro respeitar a ordem e a sequenciação da ativação dos módulos. E agora sim, já temos uh, uh, o path e o token que são obrigatórios no pathout. O path é do, é do core, não precisamos de o instalar. E agora guardamos a configuração. Verificamos se estão todos ativos. Podemos fazer a configuração destes módulos que existem para o PathAut e potpap transliteration desde aqui mas também podemos fazê-la uh, em configuração e pesquisa e metadados, na parte de pesquisa e metadados, e temos então aqui um link que são os urlos alternativos, que é o que nos interessa neste caso. E se repararem, eu já tenho uma página, que foi aquela que foi criada e que tinha pelo sistema o endereço Node3 uh, e que foi dado o alternativo à cerca, em que editámos manualmente. O que nós agora vamos querer é que todas as páginas criadas no site fiquem com um murlo alternativo, mas uh, num processo automático. Uh, os patterns são uh, uma secção da configuração que faz parte do, do, do, do token e aqui nós podemos uh, efetivamente definir os padrões Uh, e temos aqui várias sugestões e de, de digamos, se queremos usar a data, uh, etc. Podemos querer, por exemplo, para os artigos, usar vários critérios para a construção dos nossos uh, títulos. Eu simplesmente vou deixar para já tudo simples, retiro o content, porque não me interessa que, por defeito, uh, as páginas apresentem o content, até que o site está a ser criado em português, e uh, vou guardar esta configuração, tudo mais deixo por defeito, mas é aqui que se definem os padrões, efetivamente, e vou às definições. Nas definições, uh, nós temos uma, uma configuração base do path Alto que o que faz, basicamente, é colocar um traço a separar as palavras um, uh, do... do dos títulos, não é, que vão uh, ser uh, automatizados no URL, no, no endereço e uh, passa tudo para minúsculas, uh, uh, apresenta também uma, um, limites em termos de, de do tamanho, uh, mas o importante aqui e, e por norma deixa-se por defeito, nós podemos uh, passar isto a underscore, mas eu gosto que uh, se utilize um, a parte de, portanto, o traço e não o underscore porque é mais confuso pessoalmente e não, não recomendo que se altere e se repararem, nós temos aqui uma secção que esta aqui é dada pelo módulo, pela instalação do módulo Transliteration. Foi por causa de instalarmos o Transliteration que nos aparecem estas duas opções, em que se pergunta se queremos fazer a transliteração nos, nas expressões que vão servir de base à formação do endereço da página, e se queremos reduzir uh, as strings, uh, portanto, as expressões a, a letras e a números, portanto, usando o ASCII. Uh, é isto mesmo que nós pretendemos, e ainda podíamos colocar as uh, expressões, outras uh, expressões que queremos remover e que não queremos que, eventualmente, não apareçam. Aqui elas estão em inglês, uh, mas nós podíamos uh, uh, acrescentar as de português, de, porém etc. Eu não não vou fazer, mas podiam colocar aqui palavras depois que o próprio sistema, ao apresentarem ou serem mostradas no título, ele as extrai e não as, não as considera como palavras, não é? uma espécie de stop words. E vamos guardar esta configuração por defeito. Agora, para verificarmos todo este sistema a funcionar, eu proponho criarmos uma Página, uh, e a página que vamos criar vai ser uma página do nosso site, que é o Começar na Moda, vou buscar também algum texto, e uh, quero mesmo que uh, reparem o que é que o sistema vai fazer à cedilha. E o que é que vai fazer a maiúscula começar, etc.? Vamos ver automaticamente como é que isto vai funcionar. Guardamos. E reparem que eu tenho a minha página e tenho o endereço da página limpo. Ou seja, o C ced cedelhado desapareceu, eu tenho comecar e tenho tudo transformado em minúsculas. E assim, digamos que nós podemos ter o um sistema de endereços a funcionar lindamente no Drupal e de acordo com as regras que depois nós possamos definir nos padrões na parte do token. Não é? Eu estou a referir-me a esta parte, em que podemos para os artigos colocar, por exemplo, artigos, barra, e depois colocarmos o título da notícia. E para as páginas, páginas, eventualmente poderia interessar-me este tipo de padrão. Eu não vou colocar, vou deixar simples e vou guardar a minha configuração assim simples. Mas fica a sugestão e ficam as possibilidades, tudo depende daquilo que se pretende fazer, o, o que interessa efetivamente é que automaticamente foi criado o uh, para o para o node 4 foi criado um uh, alias uh, usando o path alto o token e o transliteration em combinação.